Você me corrompe, me louquece e some Você me envolve, é a munição do meu revólver Você é mais que um anjo, anjos caídos são demônios Mas você me traz paz Você caiu do céu, feito um aviãozinho de papel Você pra mim é doce, o néctar das minhas flores Você, só você sabe o que fazer pra me citar Olho para o norte, conto com a sorte Sei que logo encontrarei a minha morte Morte do meu corpo, livrai minha alma Antes que eu fique louco aqui É tão difícil sem você por perto Mas com a distância talvez eu fique esperto É certo quando erro e não aprendo com o erro Isso me deixa em desespero Mulher, faça o que você quiser Um cafuné, um café, um cobertor de orelha Faça do meu mundo a sua maneira Mulher, eu nunca vou perder a fé Eu te quero e não é pouco, talvez eu esteja louco